<desAyoto> Agora ele tá cometido aqui, moleque. Vem aqui terminar essa porra. Ih, caralho, fudeu. That's a lot of damage. That's a lot of damage. Deu. boy. O medo, como por exemplo, Detection Apprehension, que é o medo de ser pego Pra caralho. <caricancia> <gin healthy> Cara, ó, se eu terminar. Assuntos, sua. assuntos jurídicos. A é confessura, cara. Você vai ter que, que. Pois veja só! Comprometido? É o comprometido. Hum. Sei tudo. É quem tem é que dar conta. E você acha que o Igor é foi menos comprometido do que eu? Não, tente julgar assim. Ah, não, não, não. Você que tá jogando a pica pra mim. Não tente, não tente. <risos>